Atenção pessoal, semana que vem começa a Feira do Empreendedor do Sebrae em São Paulo, entre os dias 5 e 8 de outubro. São diversas oportunidades de negócio. Você quer montar um negócio em casa? O Sebrae mostra para você como fazer isso na feira. Você está precisando de um microcrédito? Aquele dinheirinho para tirar sua ideia do papel? Lá na feira você vai saber como. Haverá ainda um espaço dedicado 100% para as mulheres que querem empreender. Além disso, analistas e consultores do Sebrae vão atender você de graça para ajudar a melhorar o seu negócio. Sim, Inscreva no link deste vídeo e não perca esta oportunidade. Empreender é para todos.